Combi, a história da velha senhora, 1953 a 2013. Quase todo mundo tem uma história com a Kombi, a própria Volkswagen sabe disso. Não há quem negue este fato, e provavelmente você já viajou ou conhece alguém que foi ao litoral em uma Kombi. Sua história é fascinante. Nenhum outro veículo já produzido tem tantas histórias para contar como esse utilitário, e hoje vamos falar um pouco dele. Seu projeto começou a ser esboçado em Wolfsburg, cidade alemã conhecida como a sede da VW, logo após a Segunda Guerra Mundial. A fábrica não estava totalmente restaurada dos muitos danos causados pelos bombardeiros. Com a simpatia de um oficial britânico das forças de ocupação, Major Ivan Hirsch, do engenheiro alemão, Alfred Eisner e com o holandês Ben Pon, nasceu a ideia de um automóvel revolucionário e eficaz, podendo ser considerado o primeiro minifurgão do mundo. Kombi, em alemão. Combinatiosfarzeu, quer dizer veículo combinado ou veículo multiuso. Em boa parte do mundo a Kombi é conhecida como, Transporter, Type 2 e Kombi. O que poucos sabem é que o nome é um apelido brasileiro, uma redução do nome original alemão. Nascimento na Alemanha Bempo imaginou um veículo leve de carga usando o conjunto mecânico do Fusca na sua parte traseira. Os primeiros protótipos foram chamados de tipo 29, com as frentes lineares, porém foram descartadas por prejudicar a aerodinâmica nos testes. Em 1949 a CUMB começou a ser produzida na Alemanha. Tinha carroceria do tipo monobloco, um dos primeiros carros com esta carroceria, suspensão reforçada e motor 1.1 de 25 cavalos de potência refrigerado a ar. Antes do seu lançamento oficial. A VW destacou a principal característica do utilitário, com o motorista na parte dianteira e o motor acomodado na traseira, quer vazio ou com carga e isso não afetava a distribuição do peso. A VW destacou também a maior vantagem do utilitário à imprensa, o peso da sua carga útil era colocado entre eixos, o que garantia uma excelente distribuição das massas entre o eixo dianteiro e o eixo traseiro. Porém, o grande defeito era a estabilidade sofrível, mesmo com alguns ajustes para deixar a suspensão mais firme. O nível do ruído era alto por conta do motor a ar, uma vez que não possuía revestimento acústico. Chegada às ruas Em 8 de março de 1950, a Kombi saiu pela primeira vez nas ruas, batizada como Transporter, e esse estampado em sua carroceria somente em 1990. Haviam dois modelos, castenvagem, furgão com três janelas laterais e bancos removíveis e o microbus, com três janelas mais ainda com bancos fixos. Foi em 1952 que o modelo picape surgiu. Tinha uma ótima área de carga, compartilhamento para volumes um pouco menores entre a caçamba e o piso inferior. Naturalização brasileira. Embora a Kombi já estivesse no mercado, em 2 de setembro de 1953 chegou ao Brasil e começou a ser montada pela BrasMotor, futuramente passou a ser chamada de BrasTempe. O modelo era importado em regime CKD, desmontados, e montado em outro galpão, no bairro do Ipiranga. Com o plano de nacionalizar o veículo, o governo do presidente da época com o Grupo GEA, um Grupo Executivo da Indústria Automobilística, e a VW, deram início à construção da fábrica em 1956 em São Bernardo do Campo, São Paulo. Em 1957 a Kombi tinha 50% das peças produzidas no Brasil, porém, a fábrica só iria ser oficialmente inaugurada em 1959. Inúmeras modificações No início dos anos 60 a Kombi ganhou a versão 6 portas, hoje uma das versões mais raras entre os colecionadores, nas configurações luxo e standard. A partir do segundo semestre, passou a ter transmissão com todas as marchas sincronizadas. Incorporou algumas mudanças, como o marcador de combustível no painel e o fim das bananinhas de sinalização. A linha 63 teve mudanças marcantes, como a adoção de mais duas janelas de cada lado nas laterais e nos curvões traseiros, além de vidro maior na parte traseira. A Kombi recebeu um novo motor em 1967, mais potente, de 1.500 cm cúbicos com 44 cavalos de potência. Passou a ter seu sistema elétrico de 12 volts e uma barra estabilizadora na suspensão dianteira, para melhor controle As rodas passaram de 15 para 14 polegadas No mesmo ano chegou a versão picape, de cabine simples, que já era sucesso em outros países No mesmo ano chegou a combilotação, uma estranha versão de seis portas Ainda existe um exemplar prestado serviços a um hotel em Águas de Lindóia, São Paulo em 1970, um opcional muito útil para as estradas de terra surgiu. O diferencial travante bloqueava uma roda que estava girando em falso, para transferência de força para outra roda que tinha contato com solo firme. O sistema na Kombi era acionado por uma alavanca que ficava embaixo do banco do motorista. Uma grande mudança diferenciava a Kombi do Brasil de todas as versões do mundo. Em 1976, misturaram um pouco da Kombi europeia com a Kombi vendida no Brasil, nascendo uma versão única. Nova frente com para-brisa único, portas dianteiras iguais da versão europeia que permitiam abaixar os vidros com manivela. O motor passou a ser 1600 com carburação simples. Houve a introdução de servofreios e a suspensão foi modificada, mais moderna que a do Fusca. Recebeu a novo repainel, utilizado nos modelos europeus com novos instrumentos, assim como o volante para-choque. A carburação simples foi substituída em 1978 pela carburação dupla de série para todos os modelos, além da substituição das cruzetas e caixas de redução nas rodas, para a introdução das juntas homocinéticas. Kombi do Brasil nos anos 80 Em 1981 a versão picape cabine dupla e motor a diesel foram as novidades. O motor era 1600 refrigerado a água. O que levou a Kombi a adotar o radiador na parte frontal, com um grade maior saltando para a frente. Mais tarde surgiram acessórios de proteção para a grade. Para maior segurança, a Kombi recebeu em 1983 freios a disco nas rodas dianteiras. Outra modificação foi a furação nas rodas, com cinco furos mais centralizados. Além de outras alterações, foram adicionados o cinto de três pontos, encosto de cabeça e mudanças na alavanca do freio de estacionamento. Anos 90 Durante muitos anos a Kombi permaneceu inalterada, e devido à alteração na legislação de controle de poluentes, em 1992 recebeu um catalisador no sistema de exaustão, para diminuição de emissão de poluentes. Outros itens foram adotados por conta da legislação, como o para-brisa laminado, para maior segurança em caso de quebra. Alguns itens se tornaram opcionais como o desembaçador traseiro, vidros verdes e janelas laterais corrediças. Cinco anos mais tarde, a mudança que não veio nos anos 70 chega em 1997, finalmente as portas corrediças foram introduzidas na Kombi Nacional, assim como vidros laterais e traseiros maiores. O teto ganhou 11 centímetros inspirada na versão mexicana, 1991. Novamente, devido às mudanças no programa de emissão de poluentes, em 1998 recebeu injeção eletrônica multiponto no motor a ar, o que melhorou a potência, consumo, dirigibilidade e regulagem do motor. Kombi Carat No mesmo ano foi lançada a versão Carat, que tinha itens exclusivos, como bancos de veludo, interior forrado e sete lugares, sendo dois individuais na frente, dois no meio e três no último banco. A Kombi Carada era chamada de Kombi de luxo, porém o modelo durou apenas dois anos no mercado. Nos anos 2000 chegou -o ao fim a edição Kombi Picape. Kombi Série Prata O último ano da Kombi com motor AR foi em 2005, por não atender as especificações da lei de emissão de poluentes. Em homenagem, a VW lançou a Kombi Série Prata, limitada a 200 unidades, todas na cor prata. Vinha com vidros verdes e para de grade, desembaçador traseiro, bancos com forração diferenciada e diversos itens exclusivos. A VW buscava uma solução para substituir o um motor a ar, e em 2006 a solução veio no motor 1.4 refrigerado a água, derivado do motor do Fox Apollo. Combi 50 anos. Em 2007 ela completou 50 anos, e a VW lançou uma versão com apenas 50 unidades. Pintura exclusiva branca e vermelha, estilo saia e blusa, além dos diversos itens exclusivos. Vidros verdes, de grade, desembaçador, bancos com forração diferenciada, lanternas traseiras fumei e janelas basculantes. A Kombi 50 anos é considerada uma das mais raras verões já lançadas. Após 56 anos, a Kombi deixa de ser produzida no Brasil. Por conta da obrigatoriedade da instalação de freios a braços e airbag duplo, ela não conseguiu abrigar o airbag de forma adequada, ou com baixos custos, deixando a linha de produção em 2013. Combi Leste Edition Para marcar esse momento, a VW lançou a Combi Leste Edition, inicialmente com 600 unidades com produção dobrada para 1.200 unidades, todas com número de identificação no painel. Pintura saia é blusa azul e branca. Traziam itens exclusivos, cortinas nas janelas, pneus com faixa branca e forração listrada nos bancos. A campanha Últimos Desejos da Kombi marcou o fim da produção, recebendo sete prêmios no Festival de Cannes em 2014.